Eu achei bem legal o anúncio, então resolvi experimentar Mais pra frente vou fazer uma enquete Para o pessoal decidir entre três jogos qual deve voltar E um deles será esse Vamos ver, temos uma animaçãozinha né? O menininho sendo molestado, atacado, enfim E uma moça veio Eu defendê-la Ah, eu tenho que largar Mover a minha heroína, beleza Agora eu vou atrás do, dos vilões ah, tem que fazer um... Aqui eu tô jogando a fase de tutorial, né? Vamos ver, tem que fazer um... um... Arrastar... Ah, muito bem! Aí, ó, viu? Primeira parte, movimentação. You have no way to go! A Senny mandou, beleza. Agora o Badman, O que eu vou fazer? Tem que clicar neles. Tap anywhere, screen to attack. Tá, tem que clicar em qualquer lugar para atacar, então. Não sei se eu tenho uma ordem de ataque, ou, é, ou ele vai sozinho Olha só aqui, que bacaninha Nossa, o boss tá vindo Você como com meu Little Brother Sneak Attack vai Sliding, tem que fazer um... Um desvio Eita pomba, agora chegou uma galera aqui O LT, o LT deve ser algum especial nossa senhora, que boneca roubada Rapaz ah, Os desenhos é legal, ele tem um estilo bem despojado, né, bem, bem legalzinho ele fez um bonequinho, ala ou oh, Parece o Broly, rapaz o Broly será que é o chefe da, da quadrilha, alguma coisa assim? Tá quebrando a cara de alguém ali né? é, Estágio 1 de 5 Dei uma aumentadinha no volume. Vou, eu, vou, eu vou tecando aqui, vou clicando em cima dos loucos. Vou só pegando alguma coisa. Tem patinhas de cachorrinho? As moedinhas? Aí, olha aí, não, não é tão difícil. Limpei a primeira área. <coughs> Posso pegar alguma coisa? Flame walk Ah, corridinha de fogo, então tá Olha ali, é rapaz, ganhei um franguinho Não que eu precisasse, né, mas... Olha, esse aqui é meio boss Oh, tem gente espiando nas janelinhas, que legal Olha lá, uma aí, rapaz, parece... As velhinhas de filme clássico japonês, de comédia tem quase um bigode, esse tiazinha. Aí. Dodge up, defense up. Defense up. Só aumentar essa defesa. Meu especialzinho está habilitado. Ganhei um, um refri. Vou usar o ali rapaz. Olha Alê, rapaz. Que é mais Parece um relâmpago de plasma do... Do ayoria Nossa, eu achei bem divertidinha. Pelo menos a animação e tudo mais. Do, da bonecrinha. E a, e a andação pela fase e tudo mais, eu achei bem bacana mesmo! Olha! Defens up... Oh, cara, eu vou aumentar a sprint distância. Sprint acho que é o dashzinho aquele, né? Olha ali, rapaz! Pre Select, a, a, a selecionar a Gift... Aumentei mais 5% A minha vida... Ah, aqueles porcento ali é pro meu especial, tá, tá, tá, essa aqui. Cara, que louco, rapaz. Ai, ai, meu Deus. <risos> Quase que eu caí? Peraí. Aí. Desvia. Aí, rapaz. Aí! Ah, essa mina é muito roubada. Seja lá quem for, a Mr. Girl. Foi muito legal esse joguinho que fizeram aqui. Se alguém tiver. Sword Hunter dora de espada, sei lá como é que é. E mais 20% de. de vida. Warning: Boss fase do boss. Esse aí é aquele cara que era pra aparecer o Broly? Lord Gold Hair cabelo dourado, olha aí, muito velho rapaz, muito velho ali. Vamos meter um especialzinho já pra começar. aí o oh, especialzinho jogou pouco. Oh, teve um. Meio que um aviso ali do. Que havia um dash dele, alguma coisa do tipo. Então é ideal sair da frente do. Sai! Ai, tomei o soco! Eita, eita, eita, eita, Ah, rapaz, tu tá doido? Sai daí, guria! Ó. A movimentação dela é mais prática pra frente e pra trás do que pros lados. Aí, mete especial! É Lâmpago de plasma! Olha aí, moleque doido! Já era pra tu! Ah, que legal a animaçãozinha, rapaz Olha ali, agora estamos sendo considerados Um inimigo, né? Mata ela, mata, mata ela Congratulations Parabéns por, <risos> por sobreviver A primeira fase, né? Fase 1, um, level 5 Vamos dar um ok Vê o que nos aguarda aqui Deve estar dando algum carregamento Esse jogo é online Deve puxar alguma fase de login, algum progresso, enfim Oh, revive, limitadamente uma vez, cara. Não, Que não... blade upgrade? Acho que eu ganhei tudo. Tá, ah, eu desbloqueei esses negócios. Tá, beleza. Ó, vamos ver o que eu tenho para resgatar o gatinho. Tá me falando? Patinhas, um pergaminho e tudo mais. Vamos equipar. O que eu posso equipar? Temos uma, uma nova blade. Tô só obedecendo. Ah, tem, podemos fazer upgrade com as moedinhas. Olha o gatinho. Passou o upgrade ela também. Eu tenho dinheirinhos. Aí. Agora ah, aqueles diamantezinho roxo eu também preciso. Que eu posso fazer o upgrade mais. Mais HP. Beleza. Equipei o roller. Ah, tem que equipar esse bagulhete, né? Equipei a blusinha. Equipar o capacete Olha ali, viu? Tudo tá mais melhor Tem algum item? Esse pergaminho serve pra quê? Secret, tá Vamos lá, meu, meu bonequinho tá Minha bonequinha tá ok Tudo ok Bora, Vamos experimentar a próxima fase Go! Eu gasto, pelo que eu vi, eu gasto raiozinhos, né? Deve ser tipo aqueles jogos que tem Jogabilidade limitada Tipo uma estamina, a Mr. Girl, olha ó boss, <risos> o desenho é também praticou, oh, que bacana rapaz Minha vida tá, ó, tem auto ataque, eu não vou habilitar porque eu, eu quero participar do jogo, né? eu não quero só movimentar bonequinho. Quem joga com autoclique sabe-se que o autoclique ele libera você dá função horrível né de ter que jogar, de participar do jogo então eu prefiro participar do jogo, fazer a minha a minha parte aqui. Eita, é. Eu gosto de de porrada. Ai. Vamos lá, relâmpago de plasma. Especialzinho roubado do caramba, rapaz, tá doido. Peguei as moedinhas. Bom que as moedinhas já se vem, né? Ah, margem adicional, beleza. Eu vou pegando esses skills e tudo mas eu nem, eu nem sei se é automático ou se eu já vou usando, mas tudo bem. Ah, aqui esse, esse aqui ela dá um, um daninho quando ela faz o dash. Aí, já foi o desculpador. Ah, ele é automático. Flame Wall Lightning, vamos ver. Agora temos um raio também, o nosso, nosso amiguinho, restaura de 30%, vamos aumentar o crítico. Agora, rapaziada, assim, ó, esse aqui era o que eu menos esperava alguma coisa, mas ele foi mais divertido. <risos> esse eu acho que eu vou seguir rapaz, é muito legal, a daria, sai daí buraco. Olha ali rapaz Grotou um raio... Ah! Ele atira aquele bagulhete de construção ali E tô spawnando os raiozinhos do nada muito bem Ó, Movimento Speed Movimento Speed Bora! Fica mais rápido ainda O que eu posso pegar? Sun Red Shadow Só para essa batalha? Caraca, ali, é Adorei! Parece um... meio que no Yasha É de Plasma! Olha ali, rapaz Foi todo mundo pro saco <risos> Cara, muito legal Os World Hunter É, os World Hunter, né Quem tiver a oportunidade de jogar, super recomendo Cara, muito divertido Caraca, mete espada Agora acabou aquela forma especial Movimento Speed, ficar cada vez mais rápido Bora Gatinho, uma roleta lugar dinheiro boa dinheirinho Ó, tá ficando tá ficando noite eita ele não é um boss ele só é um brutamontes roubado ia ser feito raio no final <risos> tá bem legal Olha, broto um raio do nada das redes, cara. Tendo ou não, cara, eu acho que veio o raio. Ó, Rotaring Blade. Rotaring Blade. Beleza, vamos ver qual é que é. O bom é que eu ganhei bastante coisa, né? Tem mais 20%. Cara, é... cara, eu não sei se tem nível de fácil e tudo mais. Mas tá bem legal, o jogo é fluido Ele tem... a dificuldade dele não é não é tanto no início, né? a gente também não sabe né? <risos> O que o jogo nos espera, mas... Nossa, esse encontrão aqui, ele, ele bem... na verdade não é tão forte, né? Porque mal tomei dano Cada, cada daninho é 4 só de vida Bom que as moedinhas, ela, ela, ela, pelo que eu entendi, elas vêm automático Rotary Blade nível 2 A malquilha não tá showiado Como é que ele tá tão rápido aí, tão roubado Que eu nem entendo mais o que eu tô fazendo Tô matando esses caras todos Aí ele tá, ó Menos 5, menos 5 Não vou nem gastar meu relâmpago de plasma ainda Caraca Eu ainda eu ainda apanho um pouquinho na movimentação Cara, eu nem pensei na possibilidade de jogar isso aqui no controle, de repente a próxima eu consigo. vamos ver, crítico mais 10. Eu ganho? Nossa, como eu ganho coisa. Alda mais 5, mais vamos só aumentar a dano. Aí já veio. Ó, eles estão eles me dando mais dano também, não sei se o nível deles está aumentando alguma coisa assim. Se mexe, bonequinho. foi o raizinho Essa, essa mina aqui vai fazer uns combos muito roubados é muito legal, rapaz, adorei o jogo Quem tiver a oportunidade de baixar isso, aparecer algum anúncio no... Esse aqui, se eu não me engano, é anúncio do Face eu, Agora eu tô apanhando bastante a gente ganha muita coisa, né? É, estágio 8 de 10 Bora Mentei meu. Ah, é. todo, todo, todo início de fase, aparentemente, a gente ganha um, um incremento de vida, alguma coisinha. Eita. Esse Brutamont, isso aqui. Estão ficando meio roubadinho, né? Então... Ih, embaçou as vistas. Acho que eu estou ficando cada vez mais rápido. <risos> Nossa senhora, é muito comum. Cara, eu adorei, adorei esse joguinho Layout. Eu só tenho que aprender a me movimentar direitinho. Thunder da Marge, mais 150%. Ah, rapaz. Você Look catch. Eu vou recuperar minha vida porque eu tomei uns daninhos. Tem mais alguma coisa? Summer Red Shadow. Ah, rapaz, só pra essa batalha eu quero. Ah, tem que olhar anúncio. Beleza, já vimos o anúncio, agora vamos, vamos para a jogatina. Stage 10, não, não. Lord Red Shadow, é? Ah, esse aqui é o Lord Redhead, é a cabeça vermelha. Vamos gastar nosso relâmpago de plasma, na versão top Mega Blaster. A minha personagem está muito roubada, acho tá? Aqui. Acho que é assim, acho que é assim. Já tem tudo rapaziada Congrats on surviving muita, muita coisa E até uma lâmina nova, especial Show de bola Ganhei mais 10 gema cristal, não sei o que quer dizer Por ter ido pro nível 2 Vamos ver o que eu tenho no Shop Pessoal, dei uma bugada aqui no meu gravador Só estou mostrando o status que agora está nessa personagem Temos a opção Craft de unir itens semelhantes, para deixar eles melhores e mais fortes, fazer upgrade e tudo mais. Próxima gameplay vai ser a missão 3 em diante, vamos ver até onde a gente vai, certo? Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pela atenção e até a próxima.